Faça a grande festa da sua casa com tudo o que ela merece. Como é que é? Quem é que vai me a seguir, hã? Já vi? Aí? Três. Dois por queiro, e um com uma almofada turca. Na vida! És o próximo. Não posso, estou a apanhar as penas.